vamos falar agora sobre perfil de negócios olha muito se fala em perfil de negócios mas pouco se explica como chegar nele não é mesmo vamos ver aqui vários assuntos interessantes sobre empreendedorismo sobre perfil de empreendedores sobre gratidão falamos também sobre vários assuntos ligados ao empreendedorismo e no decorrer desse trabalho que vai te ajudar bastante vamos falar sobre diversos tipos de negócios que você pode montar mas mas agora é hora de saber como descobrir o seu perfil de negócios. O ponto mais importante é ter claramente que o perfil é algo no qual você realmente sente prazer em executar. Não adianta você seguir a moda porque dá dinheiro, lógico que o dinheiro é necessário, mas não pode ser o fator determinante da sua vida, porque quanto mais você pensar unicamente em ganhar dinheiro, mais o dinheiro vai fugir de você, é preciso harmonia nessa busca pela independência financeira, precisa entender uma série de fatores que vão te harmonizar nessa caminhada, por isso se autoconhecer e praticar intensamente o autoconhecimento, estudar as leis da vida. Vai fazer toda a diferença na sua caminhada. Exatamente por isso, eu já falei sobre gratidão. Eu tô fazendo isso e já senti uma grande diferença. Eu já conheci pessoas importantes que estão me ajudando a melhorar cada dia mais como ser humano. E eu sugiro que você faça o mesmo. Se você precisa de ajuda no autoconhecimento, já sabe que você pode contar comigo. <risos> Se joga logo, viu? Acabe com essas amarras desses pensamentos. Pensamentos puramente materiais que você tá acostumado a ter, você vai sentir na pele, na alma e na vida a mudança grandiosa. O universo ele não erra quando você se abre para ele. Mas como fazer isso, Josi? Simples, eu acabei de falar ali em cima: jogue, se abre, pense no copo cheio. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o problema vem, acredite que é somente para que você aprenda algo. O copo cheio é uma metáfora para você. É acreditar que tudo que tira o sossego é apenas uma breve passagem, veio para te ensinar algo e sempre vai embora deixando o aprendizado não existe nada que possa durar a vida inteira a não ser que você queira que dure, sobre o perfil de negócios você já parou para pensar como isso é fácil de resolver se fazendo apenas duas perguntas o que eu mais gosto de fazer na vida, eu vou aguentar fazer isso a vida toda, viu como é simples, se você responder positivamente Positivamente essas duas perguntinhas, pronto, você achou a resposta mágica para todos os teus questionamentos sobre o que montar. Precisa sim amar algo para se dedicar. como como você vai conseguir lidar com a venda de acessórios infantis se você não suporta o barulho que as crianças fazem? A alegria delas normalmente é contagiante para quem ama e irritante para quem prefere sossego. É nisso que você precisa pensar. Claro que somente amor não enche barriga, né? Precisa de planejamento, ainda mais se o negócio no qual brilha os teus olhos for um negócio com valores altos. Monte um modelo de negócios. Vamos ensinar aqui como fazer um, tá? Coloque tudo nele. O planejamento é muito importante para você se precaver de tudo que vai acontecer na sua empresa. Se você estipular tudo e colocar no planejamento as ações que você precisa fazer para alcançar os seus objetivos, tudo vai ficar mais fácil. Inclusive saber se você tá tendo lucro ou prejuízo. Eu costumo dizer que é melhor errar do que não tentar. E se você errar, é ir rápido para chegar logo ao acerto. Isso evita muitas dores de cabeça. O mais interessante do plano de negócios é que nele vai constar todo o esqueleto da sua empresa. O que ela é? Como é? O que vai precisar investir? Onde quer chegar? E quais os números financeiros que vai alcançar? Desde que você faça tudo certinho e siga o que você fez. A grande razão da falência de muitas empresas é a falta de planejamento. De saber onde chegar, como fazer para chegar lá e depois como se manter lá. Simples assim. A falta de conhecimento e comprometimento é que nos faz perder grandes chances de sucesso. Faz sentido isso que nós falamos nesse vídeo? Hã? Então se prepara porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre como desenvolver negócios. Te espero no próximo vídeo, tá? Um beijo e se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, dê um like, mande ele para os seus amigos e venha comigo para o Instagram, arroba Josiane Nós temos vários assuntos legais lá, viu? Que vão te ajudar a empreender. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!